Bom dia galera. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que nós vai ser um review sobre um produto um pouco especial que eu recebi, que eu, recebi, que eu comprei na Lapa 4, né, que são essas, que são, é escrito, shape projectiles solid, então são tipo first strike shape projectiles, né? duros, for testing purpose only, tá, só para testar. Não é para tirar ninguém de, de absolutamente nada, animais, pessoas, não é. É pra testar. Por quê? Quando você joga de sniper, quando você joga de sniper e como qualquer um que joga, né? Você chega no campo e você vai ter que atirar pelo menos três tiros para fazer a clonagem no seu marcador. Pelo menos três. Se você chega com uma clonagem perfeita, vai ser três. Realmente acontece, então um pouco mais também para fazer sua mira e mais quando você é sniper, porque é um tiro de precisão, vai longe, você tem que acertar bem sua, sua mira. Principalmente quando, como eu, você joga na linha de frente e às vezes joga de sniper, então você tira a mira e, e quer fazer tudo, toda vez. Nessa hora, quem compra fast strike, quem joga Sniper, sabe que dói. Você vai tirar 3 first strike, vamos dar um, uma faixa de preço baixo para first strike aqui no Brasil, uma faixa baixa seria 3 reais o um tiro, já para cronar 3 você tem a chance de chegar com uma cronagem boa, uns 9 reais, depois faz a mira, fazer a sua mira, se você consegue fazer sua mira com 3 tiros também, você, você, você tudo. com muita chance, muita sorte, você vai gastar uns 18 reais. Dois, dois, dois. Dois, dois. E aí que vem essa maravilhosa ideia de tipo First Strike que dá para usar. Se você vê essas bolinhas, você pode ver que tem uma leve diferença entre uma First Strike e ela. A First Strike é exatamente a metade de uma bolinha, exatamente a metade. A sólida, ela passa dessa metade, tem um pouquinho mais da metade. A first strike depois, a, a saia, vamos chamar isso de saia, saia reta. Enquanto a, a sólida, ela tem um leve ângulo, sai é de mais baixo, né? Aí, first strike faz seis, oito, oito três. Aí, sem forçar muito, aí 683 oito, três. Essa tá, tem que forçar um pouquinho. Essa não passa não. 693. Bom, por enquanto temos uma de 6 88 1693 um e ainda tem um ficha, um essa viajou. 1683. Essa Isso! Está bem aonde, 690, cada um tem um tamanho diferente. Essa vai estar tá boa. Então, nossa, é 679. Agora vamos ver o peso dessas bolinhas. As First Strikes 3.1 3.1 3.1 tá certo mais uma vai 3.1 vamos lá 3 um pouco mais leve 3.1 3.1, tá certo 3 9. o peso eu mesmo isso é o um ponto positivo as first try tem uma definição tem uma função bem boa, sempre cada um bem parecida com a outra, enquanto essas, tem algumas que tem marcas de fabricação, por exemplo essa, essa tem uma marca forte, bem maior que essa, por exemplo, pegamos uma outra, essa não está redonda, perfeito torta Essa também está um pouquinho torta o não vai né primeira vai estar tá zoada enormemente olha direto nela 283 bulha 189 estou oh, cronado 310, você viu a diferença, nossa? Uffentas e Olha. E agora? Vamos ver isso é efetivo. Olha essa é diferente. Mas você não bateu muito bem não, viu? É Uh... 35, é? Pesada É e Também... Ah, vai o vento Para Para Vai, vai, aperto! É. Ih, tem tá uma bosta então não é uma boa compra isso não. Ih. É, tem uma aqui, tem que pô dentro. Massou? É, massou que deu. Olha o produto bosta. Ah, feito nada. Nossa, é muito 235. Não tem nada a ver com aumenta aí, caralho. É, não, mas é. O negócio é ela tem o mesmo comportamento que é uma First Strike, né? A ah, First Strike é outra pegada, né, mano? Quer, então, é pesado, mano. Então, aí só serve, você compra isso justamente para não ter que gastar First Strike. Se não faz isso, se você tem que mudar a cronagem, tá errado. Produto bosta. É bom para brincar, mas... Olha, 279. Ela vacila muito o tiro. Então é isso. Eu não recomendo esse produto, não. Uh, realmente, desculpa a 4 s mas esse não pode, não pode existir no mercado. Uh, por teste. Para testar, não. É um bom produto para brincar, assim, aí treinar, brincar, você crona seu marcador para usar isso e ficar atirando na mira, sei lá, em movimentação, você para, atira, você não você é, Dá para treinar com essas, mas testar sua mira, sua cronagem, seu marcador, não dá. Enquanto está muito diferente das first strike, que são as únicas munições de, de, de, de snipe que temos agora, eu acho que é as únicas. Elas têm que ser a mesma coisa, o mesmo tamanho, o mesmo shape, o mesmo, mesmo peso, exatamente, para ter a mesma atuação mesmo, funciona do mesmo, da mesma forma, exatamente a mesma forma no marcador. Eu acho que a ideia é excelente, realmente, uma excelente iniciativa, uma excelente ideia que vocês tiveram, mas não funciona, tem que fazer ela melhor. E é isso, fora isso, o que vocês fazem? Eu gosto. Mas esses.